Olá povo de Deus, eu sou a Olga, angolana, vivo aqui no Namíbia, onde eu estudo E eu não apenas estou aqui para estudar, mas também para servir a Deus no ministério com criança Eu já venho a trabalhar com criança há mais de cinco anos E eu quero dizer que tem sido uma grande bênção para mim E é uma grande honra trabalhar com ela, sabendo que, sabendo que as crianças são o reino dos céus eu procurava métodos em como aprofundar o meu conhecimento, em trabalhar neste ministério com criança tão delicado, mas eu fui à internet e encontrei a Universidade da Bíblia, pela qual eu sou membro hoje, e tenho recebido orientações em como uma monitora deve se comportar, como lidar com criança. Tem sido uma grande bênção, porque eu aprendi tanto, tanto da Universidade da Bíblia e ainda continua aprendendo é, eu gostaria de invitar a todos lá, aí que que querem ser parte, querem fazer parte da Universidade da Bíblia para aprofundar o seu conhecimento na palavra de Deus, seja qual for o ministério, seja de, com crianças, jovens, adultos, não importa, vá até a Universidade da Bíblia porque eles oferecem cursos com preços acessíveis e é uma universidade reconhecida. Então, não perca tempo porque tem me ajudado bastante, então, poderá certamente também te ajudar. Eu recomendo isso para você, então não perca tempo a hora é agora é, é, é.